bom dia os amigos é, hoje nós estamos aqui num lugar aqui um lugar muito bonito e aí, futuramente nós vamos fazer uma pesquisa bem feita aqui então é um lugar de muita pedra lugar bonito uma paisagem bonita e então estou fazendo esse vídeo aqui para os amigos ver o lugar que pode acontecer de ter diamante nós estava passando por perto e resolvemos dar uma parada aqui para dar uma analisada mas como nós não fizemos é parte primeira, então é tem que fazer peneira e descer esse rio abaixo poder ver o que pode acontecer aqui mas o pro lugar promete alguma coisa promete no lugar que tem pedra Dá uma mangueira d'água aqui, ó, que joga a água ali para cima fica na beira da estrada esse do rizinho, aí, esse cordinho é dessa aqui do, do meio do mato em cima é um lugar bonito, muito bonito fechada aqui de marca em cima dele. Ali está o nosso amigo ali que está tentando dar uma bateada com a mão. Mas o lugar promete alguma coisa é um lugar bonito, muito, muito legal. Então é. Vamos agora na próxima, quem então no próximo fim de semana, a gente já já dá uma, uma bateada nele. Vamos mostrar aqui para cima, alguns lugares pedreira que dessa e para cima ali também uma outra pedreira no, no meio do passo. É um lugar interessante fazer um vidinho curto, mostrando mais aqui mesmo a, a paisagem Então é um lugar que esse rizinho ele promete algumas coisas boas e a parte de cima dele. aqui é onde ele desce aqui ó onde ele desemboca na pedreira daqui dessa pontinha e aqui daqui para baixo uns 2, 3 km é só pedra então ele desce para essa da abaixo então pode ser que tenha algum cascai nós vamos fazer uma bateadinha de mão aqui para nós ter uma ideia aqui do hum. material isso vai nesse cascalho grosso ali então nós vamos ter uma ideia, desse material grosso aqui no, no fundo, parado na, na, na frente da pedra. Só como nós não trouxe peneira, esse aí seria um material para peneirar. Não não, né? Então é, vamos... tentar fazer uma bateada de mão. Eu já tenho um vídeo aí, bateando na mão. Então aqui o nosso amigo Edson aqui é mestre em batear na mão. Já achou um diamantinho bateando na mão. <risos> Acabou que é fera. <risos> Vamos ver se dá para ver lá no fundo, o cascai parado na pedra. Eu acho que dá pra ver. Olha lá, ele tirando lá o cascaio na mão. Essa é a boteadinha de mão, da nossa amiga Andréia. A Andréia que ensinou o pessoal a botear de mão. Só não dá para você ver quando é para ouro, né? Mas para pedra dá para você ver a qualidade das pedras. Mas aqui embaixo eu já achei uns ossinhos de cavalo, umas coisinhas ali. Figo de galinha, então tá prometendo alguma coisa. Minério de ferro. acho um quartozinho. Mais outro quartozinho. Aí ó, pedrinha bonitinha, citrina que tem bastante, ó. Opa, miolão com uma pedrinha aqui, miolão aqui, deixa eu ver. Não. Cortes. Nós vamos fazer um vidinho curto. Lembra o pessoal aí para se inscrever no canal aí, dar uma força no canal. Deixar seu like pra que possa andar. Essa pedra preta aí, deixa eu ver aqui. É pedra ou carvão? Carvão. Carvão duro? Uh, minha, minha mão chuvou tudo dela. Citrino, Citrininho. Hum, é olha que bonitinho. É isso ou você? É aqui. Hum? Mostra aí. A Citrina. Olha a coisa mais linda. Vamos ver. É. Vamos ser treininho? Hum... Mestiça. Tô quase com... Não sei o que tá no meio. É? Tá brilhando também isso aqui. Vamos ver. Ah, é o Quartz. Esse é um pedaço de Quartz. Hum. Esse tipo de Quartz aqui costuma vir com é algum ouro grudado. Não. É nenhum. Aqui, a parte de cima aqui, ela... Ela é mais propícia do que lá embaixo. Uh -uh. Deixa eu ver. Aí, ó. Olha, tá melhorando, rapaz. Uai, uh -uh. isso tá parecendo alguma coisa, hein, rapaz. Oi, uh -huh. pedrinho. Outro aqui. Deixa aí. Não, Não, peraí, deixa eu ver essa pedra aqui, direito aqui. Essa aqui, ó, é uma pedrinha que tá tapiando, né, rapaz? E ela tá brilhando na sombra, hein? Ó, uhum. Boa! Oh. O jacafunda bem a mão, velho na pedra, pra baixo. Tem ferragem no meio, cigarrão na boca, hein? Uhum. Traz a mão mais pra perto da câmera aqui, deixa eu ver. Aí, para aí. Isso, pode tirar, pode. Aí, ó lembrar o pessoal para se inscrever no canal, dar uma força, deixar o like para que o canal possa crescer A hora que nós enterar 10 mil inscritos nós já vamos fazer um sorteio. Tem umas pedrinhas que achou aqui. É umas pedrinhas leitosas. Um é um quartzo. E esse aqui tá parecendo que é um citrininho. Mas tá muito ajeitoso. Parece que ele tem até um urubuzinho dentro dele. Olha lá. em cima está o nosso amigo Paulo, o nosso amigo Diomar, que é o dono aqui da propriedade. É o que deu permissão para nós vir aqui. E estamos fazendo uma pesquisinha aqui. E lembrar os amigos aí que garimpa por aí que não entra em propriedade sem permissão do dono. Isso cheira chumbo. O dono pode atirar e não vai dar nada para ele. Vamos ver aqui o que está vindo aqui. É uma pedrinha bonitinha. É uma pedrinha com um tom de azulado, rapaz. E essa pedrinha tá. Vê que material que é ela. Mas tá com um tom muito bonito. É que né, é pedra. a pontinha dessa pedra. É? A pontinha dela. pontinha do quarto. A pontinha do quarto. É, a pontinha do quarto. A pontinha doendo. É, mas cê tá, tá de um jeito muito ruim aí. Um por cristalzinho na ponta do outro, tá? É. É. que é bonito. Eu tô querendo ir ali, ó. Olha essa um, ali não, tá eu preto, é boa. É aqui é vai... Aqui, aqui. E ali que eu vou. Aqui que eu quero, ir Aqui é um, não. Aqui, ó. Já, já, mas mais pesado que o outro. Ele para na, no topo, o outro também para lá, lá atrás. Opa. Você lembra isso aqui? Não. Tu me lembra? Ah. Aqui ó, essa bebe aqui, a, o poço era, era, era desde aqui ó, até lá. Ele dava aqui, ó. Ah, era fundo? É. Oh, oh, aí a turma do milagre vinha nadar aqui, mas vinha mais é por causa do poço. E aí você mergulhava aqui, ó. Não é que você ia falar lá em cima. Aí. Água limpinha, limpinha, depois sujou, aí acabou tá a felicidade do povo. Isso é encheu de areia. É, é encheu é de areia. Acabou tá a água, né? Eu peguei, eu, eu peguei um chão de areia aí. Ali, ó. Um dia rosar e tá nessa parte preta, oh, essas coisas aí vai mais para essa parte mais preta aí. Tudo pode ferro. já nós vamos encerrar esse vídeo, lembra né? os amigos é para se inscrever no canal deixar seu like né para o canal poder crescer eu gostei, a gente andando, a gente, a gente não né? o está mostrando aqui vamos ver aqui é o padeirinho que aqui Vem amarelo, uma amostrada aqui na paisagem para aqui acima Isso não escapa não. aqui não não escapa não. Mudinho, cuidado. Ah, é só uma pedrinha bonitinha, Agora cara, já vamos já encerrar. Isso aqui nós temos que trazer a aqui trazer as primeira também. É outro que nós sempre tem que estar tá carregando tudo junto. O mato está chegando pertinho. Tinha levantar lá na ponta dela. Olha o que ela é. Deixa eu ver. Vem um de Maracacheta? É aqui, ó. É essa mara No né? sol ela brilha. Hum? Aí, ó. É só que eu tô na sombra, né? Ah. Bom pessoal, vou encerrar esse vídeo que ele já está ficando meio longo Já deu 18 minutos Meus amigos, para se inscrever no canal Deixar seu like um bom dia, Maurício Mococa Uma Boa tarde a todos sou Maurício Mococa Hoje nós estamos fazendo um vídeo testando a variônica aqui no, no cascaio de areia aqui nós estamos com um ponto aqui onde ela cruzou nosso amigo Edson que está caçando então ela está aqui nesse ponto aqui onde está a pazinha então agora ele vai voltar de lá e vamos ver que ela vai cruzar lá de novo, se ela cruzar nós vai dar uma peneirada ali cruzou? cruzou né então agora pega as pineiras lá. Agora nós vamos testar lá na pineira. vamos ver o que, que vai dar essa areia está cruzando uma areia quem sabe tem um anel de ouro aí não, mas tá com diamante ouro não é mas tá bom mas já faz um teste para ver se está na pingueira. Mas nós vamos fazer um teste, ver se está na peneira. Quem sabe já está na peneira. Vai para cá. É, essa aqui não tem nada aqui não. Essa não tem nada, Chico. Tem um cascaico que saiu aqui que o resto passou tudo dentro das portas vamos ver essa também não segurou quase nada nela hein? A ferraginha tem de sobra aí ó Cheguei, Você foi muito pequenininho. Ele é pequenininho e ele deve estar na na terceira, primeira ou na, na, na, na quarta. Vou dar um zoom aqui para ver, aumentar aqui, ó. Uhum. Quer fazer um teste para ver se está nessa peneira? Acho que é bom, né? Uhum. Vai diminuir o tempo. Uhum. Faz não ter as só vir mais pra frente, perto da peneira, senão não vai cruzar, e, põe as. tá caindo pra baixo a antena. Volta pra trás de boa. Levanta mais a ponta, aí pode vir. Vem, vem. Segura aqui que eu faço o teste. Não, aí não. mandando pra lá, ó. Não, tá lá. acho que deve estar tá no buraco de novo viu Marica eu vou ver se tá no buraco de novo e tá no buraco ainda nenhuma das duas primeiras não está bom para segurar aí para virar essa primeira olhada no chinho quando você vai lá vou dar uma olhada aqui tem umas pedrinhas bonitas que eu já vi aqui ó é, até parece um diamantinho Mas não é ele não. O diamantinho ele faz diferença no casco Pode trazer essa aí também. Vamos tirar de novo ali. Então, agora que vai dar gosto. Então, a cada pedrinha bonitinha que vai aparecer nesse vídeo. Agora nós vamos pegando ali de novo, porque não está nesse buraco aí. Aí tá bom. Vamos fazer isso aí meio rápido, senão isso vai dar meio longo. Já primeira é de cima e trás. através já se nós tocar tirar outra peneira lá vai ficar longo demais já atrás essa outra aí ah, água No, I have Tem uma pedrinha bonita aqui, mas quem sabe é ele, né? Ó, quem sabe é o bichinho da goiaba, bem, ó. Está até relampiando. Peça as horas, segura ah. aqui. O meu já vira rapidinho. Você que tá dentro do buraco aí. Tá fundo, hein? Aí, ai, ai. Tá dentro do buraco. Hein? Tá fundo. Ai, bora. Bora, velho. Pode trazer a outra. Ainda tá no buraco. Não, agora só dá uma olhadinha aqui nesse casca mas não tem nada nele olhar por olhar né ó está tão liso que caiu de volta muito bonitinho só também também tá não tá nessa peneira. é a gente olha mas já tá sabendo que não tá né vai caramba vai dar um vídeo longo hein ó Vamos tirar outra lá, é a última e tem que ser rapidinho mesmo porque o vídeo está ficando muito longo. tá pro fundo, vai ter que tirar ele lá no fundo só que você vai tirando ela vai esbarrancando o problema de você fazer esses vídeos é a hora que você acha que você não está fazendo o vídeo e eu não gosto de plantar nada, porque esse negócio aí de você ficar plantando a coisa, é frio. O negócio é, é achou, achou na hora do vídeo, não, não achou, então vai fazer o quê? Agora, ficar pondo diamante, igual vejo uns caras aí pondo diamante na pinheira, pondo isso com outro, não, eu não faço, não. Então, é o seguinte, se tem, tem, não tem, aí o pessoal que vê o vídeo aí já viu, se, ah, se tem, não tem, então, Agora, esse negócio aí de ficar inventando as coisas aí para pôr em pimeira, pepitinho de ouro, não sei o que, então isso aí não é comigo não. Nosso negócio aqui é real. Não tem corte em vídeo, não tem, não, não para o vídeo, é tudo gravado reto e direto. Será que está na primeira? Vai na primeira. Parece que ele saiu na Pineira Segura aqui. Deixa eu dar uma conferida. Uh. Ah, saiu na peneira, então. saiu sim. É, então, agora eu acho que ele saiu na peneira, porque ele está cruzando dentro da pineira. Chegou em cima da pineira, cruzou. Se eu passar para frente ela já abre. Então é o seguinte. Agora, ele tá dentro da peneira não quer dizer que nós vamos achar ele Porque se ele for muito nós né, pode passar batido mesmo Então agora nós vamos batirar meio rápido Agora já vamos encolher essas horas, porque já não, não vamos almoçar mais Daqui a pouco nós já vamos almoçar Tem um restaurante aqui pertinho Nós vai bater um, um feijãozinho O nosso amigo Edson aqui disse que já está com a barriga roncando. <risos> vai, vai meio rápido. onde você tava lá no Zé tá bom lá de obra. Mais para trás um pouco. Aí. Aí. Tira só de cima, bate só de riba. Atravesso. Jogo alguma coisa aí? É corte. viu? é uma pontinha. Uma pontinha de um corte leitoso aqui. Não tem, não, essa não tem nada, não. Eu tô achando que tá nessa peneira aí, já não tá não? Hã? Hã? Vixe, então vai estar tá na segunda, hein? Tomara que esteja na segunda, então, por porque... Bate a segunda e trás, rapidinho. vai Já montou, já abre ela. E nós estamos com uma paisagem bonita aqui. Ó. Um lugar de bastante pedra. Traz para trazer. Será que nós vamos ter que usar as varetas? De novo. É. tem muita coisa aqui nessa peneira, hein? Rapaz, ah, olha que é ferragem. Uh -uh. É, pega isso aqui. É meu Deus, ó. Acho que é ele? Amarelo? Não, amarelo não quer dizer nada, pode ser até vermelho, hein? Aí, tá com a carinha boa, rapaz, Segura aqui, eu vou passar o... Vou passar aqui de novo a carinha. Por esses dois na mão aí, porque se não tiver, nós já vê logo e já e invita a ficar pé de pedrinha é bonita, né? Mas o diamante ele não confunde muito, né? É, eu acho que tá nela assim, ó, Tá nela assim. E agora, hein? E agora, companheiro? Aqui, ó. Sim. Pera aí. Vou mais um aqui. E agora, hein? Nossa, é tanta pedrinha branca aqui que. Vai chumando aí na cadeira. Eu posso ter uma câmera. Opa, okay. caiu. Le mão, pé? Vamos Vai a mão pra Vai Vai toda essa peneira e agora, hein? Acho que é bom usar a loupa, hein? Nossa, esse vídeo vai ficar longo, hein? Ih, eu não estou conseguindo ver não. Se ele estiver grudado lá no fundo da peneira, aí chega aí, tá difícil. Aqui, tirar. tirar a mão da sombra, pessoal. Hum, hum. Peraí. É, vamos ter que testar de novo, eu acho que é isso aí, o aí. aí que vamos testar de novo. É. Não, logo tá muito para frente. Né? Segure aí, testar de novo. 3. achando que já saiu na mão. Um trapinho d'água. Não vai bater em cima do coisa aí que eu distraio. Você tá com Ah, ele saiu daqui, joão. É. Aqui não, põe essa mão pra frente aí. É a mão, Chico? É uma mão eu acho que é o grandão. Hum. Eu acho que é esse aqui, aqui, ó. Aquilo aqui, ó. Guarda mão. ela, dá pra teste. Vai na mão. põe a fomeleira é ele mesmo a vareta cruzou a vareta cruzou em cima da mão porque o diamantinho tá na mão então agora não, segura ele aí e aí é um pingo d'água uhum. esse é um pingo d'água os amigos que quiser falar que não é pode vir aqui comprar ele que nós faz o teste na hora Ela consegue fazer três tipos de teste para ele Só segura aí que eu vou filmar ele Agora ele está na sombra Passa o dedo aí, vai mexendo aqui valeu valeu a filmagem deu 25 minutos mas compensou então uma boa tarde os amigos que deus abençoe a todos Precisa lembrar o pessoal para se inscrever aí no canal deixar o like e fazer os comentários um bom dia sou maurício mococa hoje eu vou ensinar como usar as varetas corretamente então é vou explicar aqui no vídeo como é que usa as corretas porque eu tenho visto aí no vídeo o pessoal não usar ela corretamente então se você não usa ela corretamente ela não, não vai dar um sinal certo tem visto um pessoal aí uns encosta a mão o outro levanta o braço para cima outros deixa a vara caída para baixo então é nesse vídeo eu vou explicar como é que vai usar ela certinho então agora aqui nós vamos sair daqui aqui ó exemplo primeiro foca bem, agora se, se quiser focar de frente é melhor aqui é o seguinte, você tem que deixar ela 20 centímetros uma mão da outra outro detalhe, é que o braço o braço tem que estar tá em ele foca meu braço o braço aqui tem que estar tá em L. Os dois braços em L, 20 centímetros abertos. Agora você fez isso. Agora, aqui ó, por exemplo, tem tampinha no chão. Ó. Ela vai cruzar em cima da tampinha. Por quê? Você está você tá acabado de 20 centímetros aberto Ela cruza até o meio. Agora se você encosta a mão aqui, ó. As varas ficam caindo os lados. Que nem eu vejo uns caras nos filmes, os caras fazem um vídeo aí não sabe nem usar as varas iônicas. Então é o que acontece, as varas fica caindo. Então você tem que manter a posição. É o braço em L, manter a mão 20 centímetros de distância uma da outra. Agora se você levantar o braço para cima e ficar assim, ó, não tem nem como. Eu vi um cara lá que fez um vídeo lá que ele levanta os braços para cima e as varas caindo assim para baixo. Então é a coisa mais esquisita. Então correto. você pegou as varas onde? Já tá com as varas na mão? você levanta o braço coloca o braço em L e faz isso e não importa se a pessoa é gorda se é magro a pessoa pode ser um bar pode ser 200 quilos mantém o braço em L mantém a mão 20 centímetros e pronto então ó, você chegou em cena ela vai cruzar ó. ela cruza até o meio a ah, é muito simples de usar ela e outra coisa não precisa ter medo eu vejo aí no filme também os caras aí também andando assim ó parece que é até tremendo de medo com as varas na mão assim devagarzinho, devagarzinho isso aqui não, isso aqui você pode andar com ela correndo se você quiser ó. você colocou ela na posição aqui você pode andar rápido não tem problema nenhum e outra, se caso alguma virar para trás aqui ó é só você andar pra frente que ela desvira ó. vai tocar nas varas. aí ó, apareceu a cara de novo no vídeo Entendeu? Você tem, que, você tem que andar junto com ela Aí se você andar de perto, tem problema nenhum A hora que chegar, ó, chegou lá ela cruza Ela cruzou, você volta para trás E confere o alvo Cruzou porque tem alguma coisa embaixo Você passou para frente ela já abre Então vamos para cá Então ela é muito simples você, Agora você tem que andar rápido aí que eu vou andar rápido então você pode andar rápido com ela tá vendo a hora que ela cruzar aí ah, ela cruzou e eu tô andando rápido tô andando devagar não então eu dou uns dois passos para trás e vou para frente de volta quer dizer que ela achou alguma coisa aqui no chão então não tem segredo pegou você pegou as varas colocou a, a os dois, as duas mãos em L as varas niveladas 20 centímetros uma mão da outra não tem erro então esses vídeos aí desse pessoal aí que vocês vê aí, que tá tudo errado aí o cara com a mão colada, as varas despingueladas para baixo é tudo gente que não sabe usar as varas em olho e você vê o cara assim com a mão para cima assim ó conhecendo que tá carregando uma estátua também é outra coisa errada então é muito simples, a pessoa fez o correto tá com os dois braços em hélio tá com a mão 20 centímetros, as varas tá niveladas você pode andar rápido, você pode andar cruzado, e não vai ter erro. Ela Aonde chegar em cima, ela vai cruzar. Aí, ela cruzou, porque ela achou alguma coisa aqui embaixo. Então, é uma coisa muito simples demais, demais. A pessoa não precisa ter medo de usar ela. É, elas são sempre, tanto faz essas aqui, como faz as outras. As outras que é fixa é a mesma coisa a ah, uma outra coisa que eu quero pedir também pessoal se inscrever no canal deixar o like aí que o like é muito importante para o canal e e quem tiver interesse também nesse material também o contato está embaixo aí do vídeo então e assim que nós tiver 5 mil inscritos nós vamos fazer um sorteio aí, uns brindes aí para os amigos que vai ser umas variones, um diamantinho, umas coisinhas é logo agora, porque agora está aumentando bem os inscritos e nós vamos encerrar esse vídeo, porque esse vídeo aí foi mais mesmo para explicar corretamente, como usar as varas corretamente então nós já vai estar vai tá encerrando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 Agora, se você levantar o braço para cima e ficar assim, ó, não tem nem como. Eu vi um cara lá que fez um vídeo lá que ele levanta os braços para cima e as varas caídas assim para baixo. Então é a coisa mais esquisita. Então, correto, você pegou as varas de já está com as varas na mão, você levanta o braço, coloca o braço em ele e faz isso. E não importa se a pessoa é gorda, se é magro, a pessoa pode ser, um, pode ser 200 quilos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 tudo errado aí, o cara com a mão colada as varas espingueladas para baixo é tudo gente que não sabe usar as varas em olho. e você vê o cara assim com a mão para cima assim ó conhecendo que está carregando uma estátua também tá, é né, outra coisa errada então é muito simples, a pessoa fez o correto tá com os dois braços em L tá com a mão 20 centímetros, as varas estão tá niveladas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 nós vamos encerrar esse vídeo e desejar aos amigos um bom dia e que Deus abençoe a todos Maurício Mococa hoje vou fazer um vidinho aqui mostrando como trabalhar a casuara na profundidade para saber a profundidade que está o minério ou a água hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Edson aqui que vai ajudar a gravar e ele estava meio sumido, mas agora ele apareceu. Tem gente perguntando aí no, no, na live dele. E... Essas são as variônicas. que nós estamos aí com quatro modelos delas. Que é a 2, a 3, a 4 e a 5. E o pessoal que tiver interesse aí nesse material, a descrição está embaixo do vídeo. E também aí... Pediu o pessoal aí para dar o like. Não esquecer de dar o like aí. Poder o YouTube. Indicar esse vídeo para mais alguém. E nós vamos. Agora seguir para. a outra parte lá. Que nós vamos fazer a gravação. Bom. Agora nós vamos continuar. Vou passar para o Edson aqui. Que é ele que vai continuar gravando e nós vamos pegar essa as aqui tá embaixo nós vamos continuar para cá vamos pegar mais bem. nós vamos deixar um par de varas aqui no chão dar um, um metro aqui pode eu pôr essas tudo junto aqui, que aí dá uma filmada nessa tudo aqui filma por cima vamos filmar mais longe para pegar as inteiras Bom agora nós vamos fazer aqui os três passos para elas indicar um veio de ódio. um, dois, três, olha já indicou para cá, então nós vamos andar nessa direção Aqui as indicou onde eu fiz o x. Agora você fica bem mais Olha. Aqui elas estão cruzadas. Filma por cima dela, mostrando que ela está cruzada. Aqui ela está cruzada. Agora eu vou dar o comando aqui para ela para ela achar essa profundidade. Eu vou começar com 15 metros e vou caindo. Varione, que está com 15 metros de fundura, você descruza. Se tiver com 14 metros de fundura, você descruza. Se tiver com 13 metros de fundura, você descruza. Se tiver com 12 metros de fundura, você descruza. Se tiver com 11 metros de fundura, você descruza. Se tiver com 10 metros de fundura, você descruza. Se tiver com 9 metros de fundura, você descruza. Ela está descruzando. Está com 9 metros de fundura essa água. Agora nós vamos fazer o outro teste de volta. Seria mais desse lado aqui, para você ficar mais focado para o lado de cá. Ó. Oh agora eu vou chegar em cima, ela vai cruzar de novo, vamos fazer o teste outra vez um, dois, três, ela cruzou agora como eu já sei que a metragem que está então eu vou pegar mais perto, Variona. está com 10 metros de fundura você descruza, ela não descruzou, pode ver que ela não mexeu Variônica, está com 8 metros de fundura, você descruza Ela não mexeu Porque está com mais Variônica, está com 9 metros de fundura, você descruza Ela está descruzando, levinha Abriu as pontas Por quê? Porque está com 9 metros Outra coisa Ela cruzou, você está bem em cima da onde cruzou ela vai, você vai, por exemplo, se você pegar do 1 um para cima, vamos supor que você calcula, vamos supor que você calcula que está com 15 metros, então você vem caindo, ou você pega do 1 um também e vai para rir. Eu gosto de pegar de cima para baixo, agora tem gente que pode pegar de baixo para cima. Então aqui é o seguinte, ó, Ariônica, se tiver com 1 metro fundura, vocês cruzam Se tiver com 2 metros fundura, vocês cruzam se tiver com 3 metros de fundura você descruza. Se tiver com 4 metros de fundura você descruza. Se tiver com 5 metros de fundura você descruza. Se tiver com 6 metros de fundura, você descruza. Se tiver com 7 metros de fundura, você descruza. Se tiver com 8 metros de fundura, você descruza. Se tiver com 9 metros de fundura você descruza. Ela descruzou. Está com 9 metros. Esse eu comecei do 1. Agora quando você começa do 1 para cima você vai falando, até ela descruzar, a hora que ela descruzar é a fundura que está aqui, você pode cavar aqui aqui se vem cá que está pulando nela isso, isso, isso tá. Quer saber a fundura? É exatamente desse modo. Agora existe o outro modo que é dando os três passos, só que ele é mais demorado. Esse aqui é mais rápido. Só que você tem que falar mais compassado. Você não pode falar muito rápido, porque senão às vezes ela você pula e não dá tempo para descruzar. Então você fala mais compassado um pouquinho. E nós vamos encerrar esse vídeo. Pedir os amigos aí para se inscrever no canal, dar uma força para o canal crescer. Amanhã nós temos uma live a partir das 5 horas. E esse vídeo vai hoje para o canal, a partir aí de uma hora, uma e meia da tarde ele vai para o canal. Nós estamos fazendo esse vídeo aqui, já é meio dia e pouco. E nós vamos fazer mais um vídeo também que vai para o canal ou amanhã ou quarta-feira, terça-feira.